Veja que ele vai unindo todas essas, essas áreas e aqui falta somente uma parte agora Fazemos aqui agora só para fechar então o último Stitch selecionamos todo o objeto e aplicamos um Relax para poder fazer o relaxamento isso aqui já vai distribuir perfeitamente a malha da superfície agora para fechar aqui vamos fazer um Pack Custom para organizar aqui dentro do nosso, da nossa área Perfeito os olhos e a boca eu vou deixar para fazer o um mapeamento depois, individualmente. Eu vou fazer agora só o mapeamento das rodas. Então agora eu volto lá nas rodas, vamos selecionar aqui as rodas através dos IDs, o ID de número 4. Abrimos o mapeamento. Dentro da roda aqui, eu vou aplicar um planar mapping primeiro. Então fazemos aqui um planar mapping. Aqui aparentemente está quase certo, só temos que separar essa parte aqui do meio. Então aqui eu vou aplicar um Box Mapping, vamos aqui em Normal Mapping e aplicamos um Box Mapping. Aqui eu vou aplicar um Back Front Mapping, o um Box Mapping no caso eu acho que vai ser é melhor, tá? já que é um objeto formato de Box. Bom, depois de feito isso, vamos aplicar aqui um Relax nessas peças, relaxamento mais uma vez. E agora eu vou começar a unir essas partes aqui, através da mesma ferramenta que nós acabamos de ver, chamada Stitch. Então, chego aqui, seleciono a linha, aplico o Stitch, Selected, seleciono a outra linha, novo Stitch, seleciono mais uma linha e aplicamos um Stitch. Isso aqui seria a sola, a parte da roda que dá contato com o piso, ou chão no caso, né? E vamos só encaixar agora a roda aqui dentro da área de mapeamento. Então reduzimos aqui o tamanho da roda, deixar aqui nessa área, posicionamos a sola aqui dentro também, tá? Isso aqui eu acho que já vai ficar bem fácil de entender. Bom, nosso mapeamento aqui da roda está certinho, vou só deixar a roda bem maior agora, perfeito? Posso converter como é editable poly para finalizar. E agora vamos fazer o um mapeamento da boca e dos olhos. Para fazer a boca e os olhos, como eu vou ter dois mapeamentos, eu já vou completar o meu personagem. Vamos aplicar aqui um symmetry, damos um flip, convertemos como editable poly e agora selecionamos os IDs da boca, já que o ID da boca era um 1. Então fazemos aqui um, selecionamos o ID dos olhos primeiro. Vamos entrar dentro do mapeamento através do UVW. Open UV Editor, e aplicamos um Planar Mapping, só para planificar os olhos aqui. Observem que os olhos não estão certinhos, então vamos aplicar agora um Relax, vamos aplicar aqui um Relaxamento, e agora eles ficaram bem certinhos aqui, a distribuição deles. Vou deixar os dois olhos aqui bem no meio, e mais para frente vocês vão entender por que, que eu estou fazendo isso. Vamos deixar aqui bem centralizado, tá? Bom, os olhos estão prontos, eu já vou até salvar esse mapeamento Vamos vir aqui em Tools, Render UW Template Salvamos aqui como sólido, Render UW Template E salvamos com o nome de Olhos ah, Antes de salvar esses olhos, eu vou até fazer uma outra coisa, tá? Vamos cancelar aqui, porque eu quero subdividir mais essa malha Então por enquanto a malha ainda está baixa Eu vou subdividir mais para ficar melhor o mapeamento na boca não vai ser diferente, vamos selecionar aqui a área da boca, o ID de número 2, no caso representa a boca, fazemos o um mapeamento, então abro aqui o mapeamento, vamos selecionar somente a parte de cima da boca agora, vou tirar toda a seleção da parte de baixo, aplicamos um planar mapping, selecionamos agora a parte de cima da boca mais um planar mapping e agora vamos unir, essa boca do personagem, então tenho que pegar aqui a linha, como nós já vimos aqui, vamos ver que as linhas estão aqui mais próximas, faço aqui um giro na horizontal e na vertical, Vou fazer aqui agora mais uma vez essa mesma conexão, através do stitch, select, ok, e para finalizar, aplicamos um relax, relax, nós já sabemos que ele vai distribuir a superfície aqui do nosso mapeamento, tá? pack UVs, para deixar aqui dentro da nossa UV vou deixar a boca aqui mais ou menos nessa área, bem no meio aqui, tá bom? e para finalizar vamos converter como editable poly depois de feito tudo isso, vocês já vão ter o seu modelo perfeitamente mapeado, só que agora eu preciso aplicar um turbo smooth para deixar um pouquinho mais subdividido então eu apliquei o turbo smooth perfeito, vamos aplicar um edit poly agora e agora um modificador, no caso eu quero selecionar a boca, por exemplo, e quando eu entrar lá dentro do mapeamento Open UV Editor, vejam que o mapeamento ele vai mudar, agora nós temos mais divisões aqui no nosso mapeamento tá bom? então vamos fazer agora a renderização da boca, conforme eu havia falado, Então renderizamos a boca do mapeamento aqui com o tipo sólido e eu vou chamar aqui de boca, vou salvar dentro de uma pastinha chamado mapas, se vocês quiserem ver, vai estar lá, tá? colocamos aqui como boca, salvamos como jpeg, ok próximo mapeamento será, vamos converter aqui como Editable Poly primeiro selecionamos agora outra parte, vamos lá no id de número 1, agora selecionamos aqui eu quero selecionar somente o id de número 1, aqui a boca é 2, né? agora eu quero selecionar um. 1, perfeito Vamos entrar aqui dentro do, do mapeamento. Observem que os olhos aqui, ele acabou até recebendo um smooth, né? Então vamos converter como é editable Poly mais uma vez. Selecionamos os polígonos. E eu vou aumentar aqui essa área da seleção. Vamos deixar aqui um pouquinho maior, para que represente aqui o olho do personagem, né? Fique mais certinho. Então vamos fazer aqui mais uma vez. Somente um ajuste mesmo, e aqui aparentemente está bom, tá? então agora sim, entramos lá dentro do olho do personagem no Warp UVW, Open UV Editor aqui no caso o olho já está subdividido, agora vamos renderizar os olhos do personagem vou renderizar como sólido, render UVW template e colocamos aqui como olhos próxima etapa que é renderizar, pode ser o corpo ou as asas do personagem então seleciona aqui o próximo ID, ID de número 3, com as asas mesmo, Open UV Editor, veja que as asas estão aqui já subdivididas, fazemos a renderização dessa textura, no caso do, do mapeamento, renderizamos como sólido, observem que aqui vai aparecer vermelho, isso aqui acontece porque nós temos o chamado overlapping, quando um mapeamento está acima do outro, se caso você precisar colocar um número, por exemplo, o overlap ele vai mostrar o número numa asa certinho. Por exemplo, aqui o número 1, ele vai fazer o número 1 certinho, e aqui ele vai fazer o número 1 ao contrário, tá? O número 2, mesma coisa, o número 2, ele vai fazer o número 2 ao contrário e assim por diante, tá? Mas enfim, o overlap aqui no nosso caso não atrapalha. Então, vamos salvar aqui como asas. Salvamos como jpeg. OK? fechamos o mapeamento, convertemos como é de Table Poly, vamos para o próximo ID, pode ser o ID de número 4 agora, são as rodas, renderizamos esse mapeamento das rodas, como nós podemos ver já está pronto aqui, então vamos renderizar, aqui no caso das rodas eu posso até aplicar um relax, se nós quisermos deixar ela mais arredondada, nesse caso aqui é ela vai ficar mais arredondada, vamos aplicar o relax aqui nas duas rodas, os dois lados aqui estão ok, aqui só para poder fechar também tem um detalhe aqui importante acontecendo, vamos separar essas áreas aqui só para a gente poder perceber nessa roda aqui ela acabou invertendo, então vamos dar um planar mapping e agora aplicamos o relax mesma coisa aqui, relax também, e na parte de dentro da roda aplicamos um planar mapping e aqui na parte da sola, a parte de baixo da roda, não precisa mexer não, só reduzir a roda aqui para que ela não fique acima, tá? Inclusive aqui eu vou aplicar um novo, um novo planar map, deixamos as rodas aqui dentro, e aqui seria essa sola da roda, a né? parte de baixo. Bom, aqui está ok posso converter mais uma vez, antes disso devemos lembrar de salvar aqui ou renderizar o nosso projeto de mapeamento, então, vou renderizar como sólido mais uma vez e vamos salvar lá na nossa área de trabalho ou dentro da pasta mapas, coloco aqui como rodas ou pneus né? pode ser qualquer nome no caso aí que você quiser e para finalizar falta só o ID de número 5 então, vamos lá no ID de número 5 agora Selecionamos o corpo, aplicamos um unwalker UVW Open UV Editor, temos aqui o corpo, e no corpo da mesma maneira, se eu quiser aplicar um número dos dois lados, eu, basta simplesmente separar aqui os, as nossas UVs, tá? Mas no nosso caso eu vou deixar como está, não quero fazer muito retrabalho, vou deixar dessa forma, vamos salvar aqui através do Render UVW Templates, salvamos como sólido e colocamos o nome como corpo, eu coloquei aqui como corpo, salvamos no formato jpeg, posso fechar e aqui finalizamos mais essa videoaula. Bom pessoal, na próxima videoaula nós vamos falar então sobre a aplicação das texturas, após criarmos esse mapeamento, a texturização ela vai ficar bem fácil, e também eu vou passar algumas dicas para vocês mudarem o seu personagem. Se vocês quiserem adicionar mais coisas personalizadas, vai ficar bem simples através das dicas que nós vamos ver na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquela força para você receber todos os nossos lançamentos e todas as nossas novidades em vídeo. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos.